E esse ano a BGS trouxe uma novidade que é a 2AM. A gente está aqui com o Felipe, que vai contar um pouquinho pra gente, pra quem não conhece ainda, assim como eu. Felipe, o que é a 2AM? A 2AM é uma nova empresa no segmento gamer, onde a gente vem trazer uma solução completa pro gamer e descomplicada. Essa é a nossa premissa. Então a gente tem um lineup bem completo de notebook, desktop, periférico, monitor, cadeira, tudo que o gamer precisa hoje para jogar, a TSM vai poder fornecer para ele. E tudo isso chancelado pela Nvidia, pela Intel. A gente tem parcerias também com a Razer, Corsair, HyperX. Então são empresas muito grandes que fazem parte dessa parceria que tem esse projeto, esse comprometimento de entregar para o gamer a melhor solução. E como é que surgiu a ideia de fazer essa empresa de poder montar computadores assim com... para o pessoal jogar games, né, no caso? É, existe um grupo de engenheiros é, que tinham essa paixão pelos games e pensaram em desenvolver a marca e aí é Positivo, como investidora, montou essa unidade blindada onde a gente caminha com as próprias pernas e tem autonomia total nesse projeto para poder construir essa marca. E aí, claro, veio as parcerias com a NVIDIA que participou da criação da marca e com a Intel, dando realmente todos os inputs necessários tanto que a 2AM é a única marca a ter a chancela da NVIDIA então é uma marca powered by NVIDIA e a gente, o primeiro grande fabricante é trazer a RTX para o Brasil. Então a gente tem a RTX 2080, 2080 Ti, com a Intel a gente também está trabalhando em 9, Optane, tudo que tem de mais novo no mercado, a gente trouxe para a 2 para fornecer para o público brasileiro. E no estande, o que, é que vocês trouxeram para o pessoal que está aqui na BGS conhecendo? Como a gente lançou a marca na semana passada, a gente trouxe o lineup completo para a galera. Então, assim, realmente é o primeiro contato do público para com a Conte Então era importante que ele conhecesse todos os nossos produtos. Então a gente tem Note, Desk, Periférico e a gente anunciou aqui também a linha do Yoda. O Yoda é nosso embaixador, a gente falou isso na semana passada, ele disse para a galera que ia ter novidade e a novidade é uma linha de Note, Desk e Periférico customizado by Yoda. Legal. E quem quiser comprar, onde que o pessoal vai conseguir encontrar essa marca para poder ter um em casa? Hoje a galera já encontra no site da 2AM, então 2 ele consegue ter acesso aos produtos. E em breve eles vão encontrar nos principais varejistas. Então é isso aí, galera. Agora é só entrar no site e dar uma conferida, que tem muita coisa legal lá.